diariodesuzano.com.br além do Instagram. Vereador Edson da Paiol, muito obrigado pela sua presença aqui, pela primeira vez nessa entrevista. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando aqui nessa câmera. Muito obrigado. Edgar, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. É, quero agradecer também ao Diário de Suzano, ter dado essa oportunidade é, da nossa fala. É, quero agradecer a todos os internautas que nos acompanham aí. Muito obrigado de coração. Vereador, ó, eu vou olhar vou ficar olhando para o para o senhor olhando para o celular aqui, porque às vezes as pessoas vão Algumas fazendo perguntas... Algumas perguntas, né? E eu vou repassando aqui, não é falta de educação, não. Não, que é isso? O Edson Dapoiol também é fundador da ONG Gaari, que é o Grupo de Apoio aos Animais de Rua de Itacoacetuba, e tem um projeto importante também, que é, são as ações do Castra Móvel, que ele vai falar também um pouquinho. A gente vai dividir um pouco essa entrevista aí nesses, nesses assuntos da causa animal e também depois falar um pouco de política. Mas é, para o nosso internauta é, entender, saber... O que é a, a, a, a área Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa ONG, como que ela surgiu, onde que ela funciona e os, as ações que são feitas por ela. É. O Edgar, vale ressaltar que a Gaari, como você falou, o Grupo de Apoio a Animais de Rua de é isso foi um projeto do passado. É, hoje, como você diz mesmo, sou médico veterinário de formação e eu sou muito grato. Grato da onde eu vim, aonde eu estou hoje. Na verdade, minha família é muito humilde, muito pobre e eu tinha um motivo de gratidão com a população. Eu iniciei um projeto é, há uns anos atrás sozinho, para ajudar as pessoas de baixa renda que não têm condições, com a minha formação era médico veterinário, e o público que eu atendo é, tinha muito proprietário que não tinha condições na né? vez de estava doente, estava morrendo eu chegava desesperado e não tinha condições de arcar com a consulta com o tratamento eu iniciei esse trabalho esse trabalho voluntário e, e acabou senhor já, já tinha uma clínica já já né? tinha clínica já isso acabou estendendo eu comecei a atender sozinho e aí eu consegui montar um grupo de amigo de amigo e só que a demanda começou a crescer muito é, numa, numa quantidade é, exorbitante é, de consulta, de cirurgia, e aí com esse grupo de amigos procuramos o órgão público, porque é, que é, é direito a dar todo o suporte e acabamos não tendo retorno. E a partir daí, ó, vamos montar um, um grupo, vamos montar uma ONG, isso nós reunimos toda a equipe que é da causa animal, não veterinário mas sim ativista da causa animal, e montamos a Gara, que chama o Grupo de Apoio Animais de Rua de Itacoaquecetuba. Aí tem a sede lá em Taquá, né? A sede lá em Itaquá Mas atende a região? Do... Então, não só a região, mas agora, hoje quase todo o estado, né? Vou falar pra vocês, é. já rodamos em torno de mais de é, 80 municípios, que calcula em torno aí de 18% do estado de São Paulo, né? Então é bastante, bastante cidade que a gente já percorremos. Você tem, tem, um, tem uma rede Paiol de clínicas, né? Isso, Que faz isso. parte também da... Do... É, na verdade, a, a rede Paiol, é o que, quando você planta bem, você acaba colhendo hum. bem, né? E... Por isso que meu nome é Dr. Edson da Paiol, hum, porque sim. é a, a clínica Paiol, inclusive temos uma aqui em Suzano. A Paio, hum. na verdade, surgiu, é, no, foi quando eu iniciei que, que eu acabei adquirindo ela e acabamos envolvendo, crescendo, e aí foi expandindo. Hoje estamos aí quase em 10 unidades. E a ONG ah. tem os é, tem, tem voluntários que trabalham, o pessoal da causa animal, né? Que, Isso, é, e a, aí a... Fica, é, cada um fica num, numa cidade, ou como que funciona não, o não. atendimento no, no estado? O atendimento da ONG é, iniciou Itaquá, como eu propriamente disse. E o que acontece, para você entender, Edgar? A, foi aumentando muito a demanda, a demanda uhum. de atendimento, atendimento, resgate assim por diante. Mas, é, é, quando você faz atendimento, resgate, é um pouco enxugar, gelo, tá? enxugar uhum. gelo. Você tem que ir direto ao ponto. E qual que é o grande problema da causa animal? Isso todos os protetores, veterinários, é a questão é, da multiplicação e o abandono de maus tratos de animais na rua. Como evita esse abandono? Como evita esse maus tratos? com a esterilização, com a castração. E aí, desde o início, o nosso foco, inclusive, criamos até um dilema que a castração uhum. é a solução, né? É, quem recorda as pessoas mais antigas, recorda que há uns anos atrás, o pet era, era um cachorro de quintal, de rua, era tratado com fubá, é, era solto na rua, tinha aquela famosa carrocinha. Quando o animal aumentava a população de cães e gatos na rua, passava a carrocinha, recolhia todos esses animais levava para o centro de zoonose. No centro de zoonose, ele tinha um tempo de, de vida ali de 15 dias. Se o proprietário não fosse resgatar o seu animal, esse animal é, era eutanasiado, sem ter o direito à chance de vida. E aí, a partir da lei é, do, do Feliciano, inclusive esse ano virou uma lei nacional, tá? iniciou aqui no estado de São Paulo, que é proibido hoje a eutanásia de animais desde que não tenha doença zoonótica que transmite para o ser humano, ou mesmo é um animal que não seja agressivo. Então é proibido no Brasil todo hoje. Porém. Essa lei é de, é de inici... é recente agora. Então, essa lei esse ano foi sancionada na federação. Tá? Na federação, o Brasil todo hoje é, é proibido trazer animais. Mas surgiu isso em São Paulo. Eu lembro tá? que tinha aquela o pessoal falava da carrocinha, né? Que pegava isso. os animais falava falava vai virar sabão, não tinha até é, o o cachorro vai virar sabão. E, e eram muitos animais, bons de raça, é, que ia, na verdade, era um, era um famoso holocausto, na verdade, ia eutanasiava em câmera de gás, animal sem ter o direito à vida. Isso foi ótimo, essa lei. Ótimo, hoje é proibido eutanasiar cães e gatos, desde que não é, é, tenha risco à sociedade, tá? ou mesmo doença zoonótica porém esqueceram de um grande fator. Do controle populacional desses cães. Lembrando que é, os cães, né, a cadela entra no cio a cada seis em seis uhum. meses. Então, Sim. geralmente, naturalmente, ela dá duas cria por ano. E essa cria é em torno de seis a oito filhotinhos. A gato, ao contrário, após a no-cria, entra no cio com a indução do macho. Tá? E aí, a, a, a acabou que os órgãos públicos não teve um controle, de, controle populacional de cães e gatos. E aí aumentou a grande demanda de abandono, maus-tratos e também foi algo paralelo. E também aumentou a causa animal, aumentou muito. Hoje eu, hoje, é, eu na verdade, e muitos brasileiros, tenho um animal como filho, né? Sim, é, não sim. é mais um, é um cachorro é, de quintal. Você também estava explicando que o seu irmão... É, Meu cunhado, Seu perfeito. cunhado, seu cunhado perdeu a, a, a cachorrinha dele a, recentemente e ele fez até vaquinha porque o tratamento Sim. era caro e para você ver fez cirurgia de crânio coisa que nunca nunca imaginou ainda fazer uma cirurgia agressiva igual essa hoje já é possível na medicina hoje teve, veterinária teve, teve tem avanços né assim, muito na, muito na, na, na, medicina na medicina veterinária muito muito muito e também nas leis também de proteção né? Ale, além da lei da proteção e até estudo mesmo né o, hoje por é, cir, um exemplo cirurgia de coluna que até na medicina humana que era era era tinha um bloqueio para ser realizado hoje é frequentemente é realizado é, cirurgia de coluna exame tanto ressonância tomografia computadorizada em 3D hoje também tá evoluído muito evoluído mesmo pela sua experiência que você tem é, vereador em relação à causa animal o hum. controle populacional que é um grande problema hoje que a gente, de, populacional é, que eu digo do, dos animais, né? Cães Sim. e gatos. Qual que é o parâmetro hoje que, que existe? É de quantos animais para habitantes tem é, é, saber? Então, é, de, depende muito de região para região, tá? Mas hoje animais abandonados, é, hoje animais abandonados na rua é, se compara aí, se compara. Mito. Pessoas que têm animais do nível de população tá beirando em torno de 50%, 50%. E animais de rua tem estado que bate até 20% no de população. E a solução, então, seria... A castração é a, a solução. É a única E, eu não... Edgar, vale ressaltar. para falar, castrar o um animal. Existem vários benefícios, muitos, diversos, diversos benefícios. Tanto benefício bom para o animal... Quanto benefício para nós, seres humanos, que isso é questão de saúde pública. Uhum. Saiu uma nova resolução do Conselho Regional de Medicina Veterinária, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, em torno hoje de 63% das doenças recorrentes na medicina humana vêm de origem zoonótica. O uhum. que seria isso? São doenças que são é transmitidas do animal para o ser humano ou vice-versa. Uma delas, vou falar para você, a própria Covid hoje, que vem de origem animal, por mais que a varíola do macaco, não seja de macaco, mas é o vírus de origem animal. E assim por diante. Então, é de suma importância esse controle em questão de saúde pública. Mas aí a castração seria para os animais de rua ou também quem tem um animal doméstico também. Às vezes quem tem filhote ou. Não, não, a funcionaria? Pois é, às a pessoa tem um animal, vou dar um exemplo, uma cadela dentro de casa, né? É, e a pessoa acaba cuidando do animal, de que eu nem falei, igual o membro da família, como fosse uhum. um filho, na verdade. É, hoje, quando você castra o animal antes de entrar o primeiro cio, Edgar, uhum. você reduz dela não ter câncer de mama, que é um tumor, tanto em mulheres, em seres humanos, quanto em, em, em animais, é, super agressivo e com grande índice tá? é, de animais positivos que acaba é, desenvolvendo o tumor. Você reduz em 99% quando você castra antes do primeiro cio. Após o primeiro cio, em torno de 90%. Primeira coisa, o animal vai acabar não tendo câncer de mama. Fora isso, as outras doenças que são mais frequentes, como piometra, que é uma infecção no útero do animal, que é a cadela acima de 5 anos, tem muito índice de mortalidade. É o TVT, que é uma doença venérica transmissível. O animal fica mais caseiro, uhum. tá? Não fica um animal agressivo, fica mais calmo. A cadela, quando entra no cio, não fica aquele monte de cachorro no portão que a cadela transfil, solta o hormônio, que é o ferromônio, que animal o macho sente de longe, né? Não fica um monte de cachorro ao redor da cadela. Fora isso, não fica sujando tudo a casa, né? Pingando sangue pra todo lado. Vereador, é, a gente sabe que tem um custo aí pra fazer a castração, né? Hum. As pessoas, talvez aí a maioria das pessoas não consegue pagar, né? O... Que é bem caro, é né? É caro, né? Até quanto que custa uma castração? Depende né? de local para local. É, Vamos pôr em gatos, na verdade, falar de gato Tem que ser é. paga que em campanha aqui, vai de R$ 80 reais até R$ 500. Reais, em cães, de R$ reais até R$ 1.200. Depende da raça ou porte do animal. Aí, no caso, o poder público que teria que assumir esses custos, como que é, como que se faz um trabalho desse é, em termos de mobilidade social? Para atender o, toda atender. a população. O que acontece, isso é, eu falo muito na medicina veterinária e agora na medicina humana. Hoje, se a pessoa tiver condições, hoje se você tiver condições, você vai passar no SUS ou vai passar no particular? geralmente você vai no particular porque porque o atendimento é melhor é mais rápido é... e aí por isso a que fila você é paga menor. a fila é menor por isso que você acaba pagando Sim. tá certo ah o SUS o SUS é a grande massa da população que precisa o atendimento e na vida veterinária também eu vejo para esse lado que tem que ter o órgão público tem que investir tá porque a pessoa que tem o seu animal o seu pet ah os outros falam disso mas isso não vai te prejudicar porque você tem um monte de clínica ao contrário vai ajudar muito vai ajudar a população e, e ajudar os animais é por e isso tem que a clínica é conveniada, conveniada com o SUS também, né? mas por isso que eu falo que recebe aquele aquele, aquele um repasse piso, né? piso ambulatorial né que é aquele pub, de, né? então mas depende depende a prefeitura que, que faz o projeto hoje eu sei que aqui Suzano tem esse projeto inclusive o Lisandro que era vereador é, colocou uma emenda dele que tem esse atendimento para pessoas de baixa renda Ó, oh, nós vamos comercial 30 segundinhos e, e já voltamos, é, a audiência está muito boa aqui, peço que os internautas continuem 30 segundos e a gente já está de volta, só um comercial rápido. Bom, estamos de volta aqui com o vereador Edson da Paiol, falando um pouquinho sobre o castramóvel e, a, e também da causa animal. Bom, é, vereador, a gente tinha estava falando da, da importância da, da castração, né, do, do, do trabalho. E a ONG construiu o primeiro castramóvel, né, que foi já atendeu aqui pelas informações que eu tenho, 25 mil castrações em Itaquá só. Em foi 25 mil, mas hoje nós já bateu uma meta de cim, mais de 50 mil animais castrados. Isso foi só na minha 50 cidade. 50 mil? 50 mil. 25 mil foi só na minha cidade, onde a gente iniciou, né? E se, qual, qual período que foi? É, foi no início quando, quando eu iniciei, foi na minha primeira gestão. É, vale ressaltar muito perguntando. Como você conseguiu criar um castramóvel? Como que você banca esse castramóvel sabe, hum. sabendo que a quanti, a, a, o volume de cirurgia que nós realizamos é, é um pouco alta? É, Edgar, vale ressaltar. Como você perguntou à ONG, é, através dos órgãos públicos. Eu acabei, na verdade, não consegui ajuda, é, e aí nosso grupo, ó, deve ser alguém é, na área, no Poder Público, para poder ajudar, para o projeto desenvolver, tá? Eu não era, não era político, eu era só médico, veterinário, atendia, atendia de coração, e acabei no grupo eu sendo eleito, eu fui candidato a primeira vez, e acabei sendo eleito na primeira vez, é, pelo trabalho que nós já vinha desenvolvendo, e... Como eu não dependo da, da, da questão financeira do, do, do poder público, isso aí é, é uma promessa minha, na verdade. Todo o dinheiro que eu ganhei na vereança, é, a gente destina 100% da entidade para a ONG. E aí, o primeiro ônibus ah, o primeiro ônibus é, foi através de uma economia... O Móvel que... é um ônibus, então. É um ônibus, é um ônibus... Aí tem, que... tem, tem tudo lá, UTI... É, é, tem... é um ônibus que, que, que é transformado, na verdade, é um ônibus, ônibus que é transformado, igual a, ca... a carreira da mamografia que, que o uhum. Estado tem, é um ônibus adaptado, é, é homologado pelo CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária. É... E aí, o que aconteceu? Essa economia que eu fiz durante os dois primeiros anos da minha legisla... legislatura... Eu acabei ganhando o um ônibus de um empresário, falei do projeto qual era o propósito, propósito e a gente conseguiu é, construir o primeiro ônibus. Então, no segundo ano, eu já vinha fazendo castrações na clínica, mas não era de grande volume. De grande volume. Aí colocou o um ônibus na rua Itaquá E aí foi um sucesso, veio pessoas conhecer é, não só do estado de São Paulo, como também dos outros estados, entre ela Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, é, Mato Grosso. Como eu realizava 150 castrações em um dia. Que a gente conseguiu criar um fluxo. Eu desenhei um fluxo. Aí correto. tem uma equipe de vontade, uma, equi uma, é uma equipe de 16 pessoas. Entre ela veterinário, enfermeiro, recepcionista por diante. E hoje, Edgar, aí vale ressaltar. E hoje, conte os 50 mil. Graças à ajuda do meu irmão, parceirão, nosso deputado Rodrigo Gambale, ele conseguiu nos ajudar, nos ajudando muito, ele abraçou o projeto. Ele abraçou essa causa Abraçou a causa, também, né? inclusive em Ferrado, realizando mais de 3.500 castrações. Hoje já estamos no segundo ônibus, segunda é, unidade é do ônibus, que esse ônibus é está indo para o interior, fazendo as castrações no interior. E isso é de grande valia, tá? Grande valia. E esse projeto, espero que isso é, vire exemplo e vire cópia para os outros municípios, estado outros estados... O estado de São Paulo, Paulo não, tem esse, não tem um ônibus desse, um castramóvel? É, um tem, agora disso. o nosso último agora, porque o Conselho está exigindo hoje uhum. é, algumas determinações que estão um pouco difícil de cumprir. O nosso ônibus é 100% regularizado hoje pelo Conselho Regional de Medicina uhum. Veterinária. E eu, eu não tenho conhecimento, eu sei que no Paraná é, tem uma veterinária que criou um agora, mas isso, eu espero que isso vire moda, que todo estado venha a ter, todo estado consiga um fazer, projeto é fazer. Comum, é um né, projeto né? comum que todos realizem. como que como que eu queria perguntar quais cidades que já foram atendidas né aqui da região e como que é feita a programação de atendimento nas cidades existe eu não sei se há ONG faz esse levantamento de é, a população a, a animal é, se é, tem é, um o número, é, um número de com... acordo que com a, aquela população, o ônibus vai deter, para determinada cidade. É, é, por mais que, que você vê o número, é um número um pouco alto, há tá, a 50 mil castrações. Parece um número exorbitante. É, você fala para um veterinário, uma pessoa, fala, nossa, é muito, como você consegue fazer isso? Mas isso é uma gota no oceano. É uma gota no oceano. Entendeu? É, fiz 25 mil castrações e está quase resolveu o problema. Não resolveu. Tem muito, mas muito. Animais na rua. É, e como que a gente realiza? A gente realiza através de, de parceria, contato, amizade. Uhum. É, no interior, que a gente já rodamos bastante, acaba o prefeito, um prefeito, um vereador, um parlamentar que tem vários pedidos, pedindo, ou que é da causa animal, protetores, ONG, entidades. Hoje a gente realiza um, um pré-cadastro, tá? Através das nossas redes sociais, a pessoa chega em torno de 300, cadastros a gente faz a pena desse cadastro e vai e executa o serviço, tá? É, o, o serviço é 100% gratuito. Nós, a entidade não cobramos nada, não cobramos da cirurgia e agradecer também que agora é, a Ultra Farma virou parceiro. Cindy de Oliveira veio conhecer o nosso projeto e hoje fornece 100% gratuito doação para nós o um antibiótico, um a inflamatória pomada. Então, essas medicações, o tutor também não precisa comprar, ele leva também. O único trabalho que ele tem depois da cirurgia é dar os remédios na hora certa e hum. cuidar do animal. Bacana. Bom, é, queria que o senhor falasse um pouquinho também da vacinação antirrábica. Parece, no, no, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. Pode, não não pode... tem mais no Estado vacinação antirrábica. Parece que tem é. um, algum tempo então, sem ter a vacinação antirrábica. É. Não, não É importante ter ou não? É. Não é que não tenha. Não é que não tem. Ter a vacina tem. A campanha, né? É, a, a campanha que A campanha. É, até se falava uns anos atrás, agosto era mês do cachorro-louco. Você, você já, Lembra, você já está, É a mês do cachorro é, louco verdade. agosto. E toda a campanha de. de de raiva, da vacinação de, contra a raiva, era no mês de agosto, tá? que determinou essa data. Tá? Hoje, é, já, já vão fazer já três anos que não tem vac, vacinação efetiva, igual tinha no passado, que era todo mês de agosto, cada município recebia, fazia um estudo, a quantidade de dose e aplicava. O porquê? Porque a raiva no estado de São Paulo já está quase extinta. Tá. Tá? Quase não vai ter, não tem é mais Quase erradicada Quase erradicada. É, e aí eles fazem estudo para ir desmamando. Então, hoje os municípios recebem doses, recebem de uma dose muito, muito, é, muito reduzida, em torno aí de 5% do volume total. Ele faz alguns bloqueios regionais. Por exemplo, a região rural, que tem maior índice de animais, de gado, que tem índice, na verdade, de morcego, acaba dando essa vacinação. Tá? mas dizer no um montante que tem, porque já está quase erradicada. Bom, é, quem quiser contactar o, o, os serviços aí do Castramóvel, eu Ó, queria que o senhor deixasse aí os... Os meios de comunicação, é... Os me, os mas, na verdade, hoje de... a gente usa muito as redes sociais, né? Para quem quer, quer nos acompanhar, ver nosso trabalho, pode acompanhar é, tanto eu, Dr. Edson da Paiol, tanto no Instagram quanto no Facebook... E também o deputado Rodrigo Gambale, também, que ele está nos ajudando e compartilhando esse belo projeto da ONG GARE. E também acessar a página da GARE, tanto no Facebook quanto no Instagram. GARE. G-A-R. Agora, os casos de abandono e maus tratos, Sim. É, não sei se tem esse levantamento. Está reduzindo? Está aumentando? Como está isso? Então, hoje eu posso dizer que está reduzindo bastante, e através que cada município, o Edgar, estão criando leis. É lei severa de punição, de multa, na verdade. E, e hoje, todo mundo hoje com a rede social, está muito fácil você denunciar. A pessoa tem um animal com maus -trato, a pessoa vai lá, tira a foto, acaba... E aí e cada município tem um defen defensor tem da causa animal. Tem bastante vídeo, né? Que tem bastante que denuncia, vídeo, possa. Né? E acaba denunciando e, e sempre um protetor ou algo, é, protetor ou ativista da causa animal, ou vereador, ou órgão público, é, GCM Ambiental, ou a Polícia Ambiental, e ressaltando também que hoje nós temos a... a... O Estado de São Paulo tem a primeira Delegacia da Causa Animal, que é a DEPA, né? Delegacia Departamental Animal, que a pessoa pode fazer é, a denúncia via online, tá? Tirar foto e comunicar, e em seguida eles, eles vão até o local. Ó, oh, é, quando souber que sou senhor vim aqui, tem algumas perguntas no WhatsApp. Opa! E, na verdade, sobre... Animais desaparecidos, né? Como que, qual que é o procedimento que é feito no caso de animais desaparecidos? E, e tem aumentado bastante, o jornal mesmo recebe muita ligação de... Se o animal escapou, sumiu... Escapou de casa... Ou, ou, inclusive é. tem uma amiga minha me ligou... No Facebook muita gente manda mensagem de animal desaparecido... Sexta-feira me ligou, é, é, isso me ajuda, posta na sua rede social, roubaram o meu animalzinho, então eu falei falando, manda foto... O que aconteceu? Ela saiu, abriu o portão, o animal acabou escapando, e como é um animal bonitinho... É, acabou passando o um carro pegando e aí quando eu vi o que tá na rede social pegou, a própria pessoa pegou e soltou na rua de volta entendeu? E ela acabou achando Porque aí nesse caso a ONG não, não tem muito o que fazer é, não, né? não, não tem, não que... tem, não tem nesse um, caso, né? um, o que hoje que nem a rede social ajuda muito, Edgar, muito na divulgação, acaba em divulgando, espalhando e a pessoa acaba a ONG encontrando divulga, então, te não divulga foto, não então. tanto a ong quanto a minha página então, hum. quanto página de amigos página que ativista da causa animal ou, ou até outra, outras páginas creio que aqui até é, vocês sim, aqui sim, recebem gente... vocês acaba ajudando é, muito, aqui é por comoção gigante é por gente. comoção e você acaba é, dando ajudando né e vocês têm parcerias também com, outra, com outras ONGs? Como que é essas, essas parcerias? É, a, gente, a gente é uma, um, um grupo muito aberto aqui em Suzano. Nós tem grande parceria de início com a, com a ONG Paz, que, é, que um dos fundadores é, é, é o Lisandro. É, tem o vereador Marcel também da, da ONG, que, que tem pedido ajuda, a gente tem também ajudado. Mas a, a, da ONG Paz, a nossa parceria com ele, ele é... Creio que vai fazer em mais de oito anos que a gente tem ajudado ele aí, eles aqui. Por eu ser veterinário, médico veterinário, ter as clínicas veterinárias, eu tenho mais acesso, na verdade, ao tratamento. E como o tratamento, alguns tratamentos, até um pouco mais avançado, e eu, por ser de entidade e a demanda é muito, eu acabo ajudando eles. Tá certo. Vereador, ó, eu no, no, no começo acabei esquecendo de falar que o senhor foi secretário de saúde de a também, na, na época da pandemia? Da e pandemia. Eu, que, eu queria falar um pouquinho também sobre a sua passagem Opa. na Secretaria de Saúde, né? Que o senhor fizesse aí um, um balanço do, do trabalho. É um, um trabalho difícil, né, para todos os secretários de saúde. É, na, na verdade, foi, foi um trabalho muito desafiador, desafiador de grande aprendizagem para mim. É, teve, é, teve alguns erros, mas mais foram os acertos do que os erros, tá? Hum. Mas. É, como foi, foi uma questão de agregação até política mesmo, é, é assumir é, esse cargo... Você ficou e... quanto tempo? Fiquei, ano? fiquei um, ano, um ano. Um ano, que era o prazo mesmo, Sim. porque por ser esse ano eleitoral, eu tinha, eu tinha um compromisso de ficar até um ano. Eu fiquei de janeiro até janeiro é, desse ano. Peguei, acho que, um, um dos momentos mais difícil que o mundo já enfrentou. Eu não fala que o mundo já enfrentou, um momento muito difícil, mas eu não baixei a cabeça, viu? É, dei o meu melhor, fiz o meu melhor. Inclusive, é, Itacoacetuba é uma cidade é, muito vulnerável, a vulnerabilidade social lá é, é, é alta. Eu peguei um dos piores momentos já no início, já, já, já estava na pandemia, eu peguei na segunda onda, que foi uma das piores, mas eu creio que em menos de 30 dias... A gente conseguiu já abrir o primeiro hospital é, de campanha contra o Covid. Lá tinha em torno de 20 leitos, 7 leitos de UTI com ventilador controlado. Isso já foi logo nos primeiros 30 dias. Quando eu percebi que a onda ia começar a aumentar, nós já abriu também o hospital de campanha com 89 leitos. E é, eu fico muito feliz por isso. E já em fevereiro começou as vacinações. A gente conseguiu fazer um bom planejamento de vacinações. Uhum. É, na época tinha vários noticiários de desvio de vacina, a pessoa que pegou a vacina, aplicou. A gente viu até secretário que acabou perdendo o mandato, porque eu vou dizer nem é culpa do secretário, por quê? Porque a saúde é muito ampla, muito grande, mas tudo cai na conta do secretário. A gente conseguiu, graças à, à equipe montada, não, não tivemos nenhum escândalo de vacinação é, com desvio ou algo desse tipo, tá? É, fora isso, algumas demandas que a gente conseguiu melhorar muito na saúde, Itaquá. É, inclusive, a central da saúde era aberto das. Começava das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Eu consegui estender esse horário. Ficou das 7 da manhã até a meia-noite. Por que isso? Eu não, não época não é de pandemia, às vezes as mulheres tinham frequência de passar com médico, ginecologista, trabalho, não, poder, não poderia faltar, então ela teve acesso. A, a, a essa especialidade, a mãe tem muita especialidade. Entre ela, a é, parte de cirurgia de tecido mole, entre ela, vasectomia. A gente começou também a iniciar ah foi, foi diversas conquistas, né? Agora te, teve um represamento aí de, de exames né, e consultas por conta da pandemia, né? Como que está hoje? A... Muito, muito. Você está fora da secretaria, mas evidentemente que acompanha. Acompanha, é, foi muito. É, uma é. uma delas também foi a questão dos médicos, a falta de médico, mas é, quando eu estava lá, eu iniciei a contratação, tinha uma brecha na lei é, na época da pandemia, porque os médicos têm que ser concursados, né? E a que dava uma brecha para contratar o terceirizado hum. médico. Ele aproveitou essa brecha para contratar e aí já foi na, já no finalzinho. Em, em um ano, fazer tudo que a gente realizou não é para qualquer um, né? Quantos e, né? postos estão lá em Itaquassa? São quantos postos de saúde? O, o total de equipamentos são 24, 24 ao total. total. E tem, então... tem o, o Hospital Santa Marcelina, ele dá um respaldo, né? O, então, o Hospital Santa Marcelina. não é de porta aberta. É, não não é, ela... é porta aberta, é porta fechada. Porta fechada, Edgar. O que acontece? E é do Estado, né? Por mais que eu tinha um bom relacionamento, um bom diálogo devido à amizade conversa, mas ele é custeado e bancado pelo Estado. O, o município não tem autonomia de apitar ou mesmo então, através da nossa amizade é, de relacionamento e uma mão de duas vias, eu, eu, eu tinha muito acesso, sendo que no passado eles reclamavam muito que tinha dificuldade, né? Mas na minha gestão eu tive muito acesso. Um outro problema que tem bastante nas, nas, nas secretarias de saúde É a questão da dificuldade em medicamento Nos postos, como que estava lá Isso Então, quando eu passos. peguei, foi estranho eu, eu sofri muito, por quê? Quando eu, eu, eu, nós assumimos Na verdade a gestão, o que acontece? É, eu lembro até hoje A gente assumiu, dia 1 foi na sexta-feira Quando nós tomou posse a gente, Eu assumi no dia 4, que foi na segunda-feira E a ata de registro de preço da medicação Que poderia ser renovada Vencia no dia 7 e é uma secretaria muito ampla. Quando eu dei conta que fazia quatro, passou dois dias, já tinha passado, não tinha como assinar mais. E uma, hoje um edital para você comprar medicação demora em torno aí de, de, de três. Há seis meses para rodar um edital, né? E eu consegui. Então, os primeiros seis, os primeiros quatro meses foi muito difícil. É, aí é, é questão de parceria, pega emprestado de um lado, pega a doação do outro para tentar manter, mas não é o suficiente, né? Mas a partir do sexto mês eu consegui pôr a casa em ordem, inclusive acho que a ata é de preço até hoje. Só é pedir, só que a ata tá bem dá para manter o, o ano. Hoje né? a situação tá mais tranquila, né? Em relação ao... Comentário. Creio que sim. Temo tá, de vacinação. Tá, tá, tendo, tá tendo algumas reclamações, a gente percebe. A gente está é, na variante, de gente consegue ah, tá faltando isso, aquilo. E muitos casos também, é, tava tá vendo essa falta de, de insumo, falta de, de pirona que tem que hum. as indústrias não estão não entregando, né? entregando e alguns antibióticos também. Certo. Vereador, eu queria falar um pouquinho também, o senhor tá afiliado ao Podemos, né? Sim e é candid... pré-candidato a deputado estadual. e Queria que o senhor falasse um pouquinho como está a organização do partido aqui na região do Alto Tietê. Né? O senhor é presidente do... Itaqua hoje, hoje eu sou. Como está a organização do partido em relação às <risos> eleições ah, eu, eu, desse ano? O que, quando eu, eu falo de política, na verdade, eu, eu talvez o Tietê é mais conhecimento. quando você está no jornalismo, eu estava até conversando anteriormente, você está... É, cobrindo Itacoada e da época do, quando o Bill era prefeito. e Os anos 90. Nos anos tirar. 90, então faz, faz um tempinho, né? Nos anos 90 eu estava com sete anos de idade você já estava cobrindo já. Então você tem, tem uma, uma grande vasto conhecimento. E eu quero dizer que a política, você só consegue crescer com um grupo, sozinho você não vai em lugar nenhum. E aí através do poder a gente conseguiu criar um bom relacionamento, um bom... É, grupo político na é verdade por isso que a minha proposta na saúde era sair mesmo em janeiro e eu acho que palavra tem que ser cumprida por isso que, que eu saí mantive a minha palavra e hoje o partido é um partido muito bem montado muito bem estruturado inclusive no alto tietê está muito bem. hoje no alto tietê é bom pois tem estaduais são três estaduais no alto tietê todo e dois federais tá é, fora isso daí, é um partido que cresceu muito nos últimos anos, tem muita credibilidade, é um partido limpo, livre de corrupção, e eu fico muito feliz de fazer parte desse time, e desde, não é de hoje, desde o passado, nós gente já, já tínhamos essa conversa, e por isso que eu coloquei e o meu nome à disposição. Esse, as propostas que o senhor tem de, em relação à causa animal, é, que vai ser, é, caso o senhor consiga é, vencer aí a, Se, a, a eleição... Ser eleito para a Assembleia Legislativa, seriam quais, assim, os principais, né? O Castramóvel, com certeza, não ah, castra, um, né? o, o Castramóvel, eu acho que é o, é o fundamental, acho que, como eu até falei anteriormente, eu acho que todo município tem que ter, é, ou não ter, ter um consórcio, isso é de suma importância. A questão de educação continuada nas escolas, em bem-estar animal, isso é de suma importância. Que a gente sabe, Edgar, que a formação do ser humano é do 0 aos 7 anos de idade. É onde tem os bloqueios e a formação psicológica. Se a gente conseguir introduzir isso na escola, que o bem-estar animal é fundamental, então a médio e longo prazo isso vai ser de grande efeito, na verdade, é, na vida, não só dos animais, como da, da vida dos seres humanos. Tá? E isso é algo que eu tenho que lutar muito lutar muito mesmo. Tá? E fora isso, as questões. É, é, sociais, até no meu, meu próprio município, que eu sei que tem muitas coisas para ser melhor, melhorado e só com a ajuda do governo do estado. Hoje o estado de São Paulo tem 645 municípios e se não tiver uma representatividade no estado o município fica para trás. Dá para ver em questão, comparando o Suzano, com nós estamos hoje com o Itaquá. Hum, é, é, eu creio que a estação de, de Aracaré é uma das estações mais velhas que tem e até hoje nunca foi reformada. Suzano Quantos anos já foi reformada a estação? Uma, uma, uma, uma estação moderna. A de Itaqua faz tempo já que está... Não foi, foi nenhuma dia, reformada. Não. Nenhuma, Itacoa, nenhuma. Tem... É, você vê, é, do braço para cá, todas foram reformadas. Quando chegou a Itacoa, pulou. Uhum. Pulou Itaquá veio para a Comoviana, foi reformada. A Suzano foi reformada. A três de não foi. Por quê? Porque não tem um peso político. Tá certo. Vereador, queria agradecer aqui a sua entrevista. Muito obrigado pela presença aqui no, no Dessa Entrevista. Ó, oh, tem uma, uma pergunta aqui, assim, mas é mais como o médico veterinário. O pessoal fez no WhatsApp aqui. vou oh, fica Ele à falou. vontade. Tem ração certa para animal, assim, que é cão e gato ou não? Como que, como que funciona existe, isso? Existe, existe. Então, is, existe rações, é, é, cães e gatos. De gato são, são rações separadas. É completamente oposto, porque gato. Ou por, eu digo assim, a, não a, a pergunta no sentido assim: é melhor você dar uma ração ou, ou pode dar comida pro cachorro também? É, hoje até nós seres humanos, porque <risos> se nós comêssemos uma ração balanceada, talvez não estaria gordinho igual eu tô hoje, assim. Mas é, hoje, hoje mas, mas existe rações que a gente fala rações é, é, super premium, na verdade, ou ração de combate, que são ração que tem fórmula aberta, né? E uma ração de, com a melhor qualidade, o animal come bem menos ter uma uma gama de proteína muito melhor, na verdade, e dá mais, é mais saudável para o animal. Inclusive queda de pelo e assim por diante, fator imunológico. Tá certo. Vereador, obrigado aí pela sua presença. Vou pedir o senhor deixar uma mensagem final aqui para o nosso internauta e a gente encerra então, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui no no dessa entrevista, agradecer também aos ah, assessores aqui, o tal o vereador Lisandro, esse vereador Lisandro aqui também tá aqui, tá aí no tá. Obrigado pela presença aqui também. Edgar, eu que agradeço, muito obrigado. dizer que pode contar com esse simples vereador aqui, agradecer todos aí os, os internautas nos assistindo, muito obrigado pelas perguntas aí. Eu vou estar à disposição, caso você tenha alguma dúvida, pode mandar no meu inbox lá, que em seguida irei responder, será um prazer, tá? E dizer que daqui a pouquinho, Edgar, daqui nós já estamos... É, indo para a cidade de Boituva, que amanhã vamos realizar o maior, o maior projeto de cassação no Brasil em Boituva. Boituva, amanhã. A expectativa de quantas? Quantos? Amanhã vai ser 150. 150. O total que vai dar amanhã, 150 por dia, até domingo, né? Tá então, é, gerando em torno aí de 600 cirurgias. Tá bom. Obrigado mais uma vez, então. Obrigado. Queria agradecer a você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista e vai vê-la também depois no canal do YouTube e no portal do Diário de Suzano. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.